Olá pessoal, tudo bem? Olha só que legal esse gráfico, nos últimos 30 dias tivemos uma, um faturamento de, 100, de 148 mil reais, quase 150 mil reais já, com uma média aí de quase 5 mil reais por dia, teve dias com mais de 7 mil, dias com mais de 5 mil, dias com mais de 3 mil, com mais de 4 mil, variando aí nessa média. Se você quiser aprender qual foi o método que eu usei para ter esse faturamento aqui, qual o meu negócio, único e exclusivamente. Online é só você clicar no link que vai estar tá aqui embaixo do vídeo que eu vou te mostrar uma aula onde eu mostro passo a passo o que eu fiz para atingir esses resultados. Muito legal, né? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do método passo a passo que eu usei para atingir esses objetivos. Só você clicar para conhecer. Lá vai ter uma aula onde eu mostro basicamente o que eu fiz para conseguir atingir esses objetivos. Eu vou deixar o link bem aqui embaixo do vídeo, é só você clicar para conhecer, tá bom? Eu te espero lá.